Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal aqui que aconteceu Não sei se você tá ligado, mas saiu aquela demo daquele jogo Torment Souls É um jogo muito inspirado lá em Alone in the Dark, os Resident Evil lá do passado Com aquele estilo de câmera travado, né? De corredores, salas, bem paradinho E você fica andando ali pelo cenário, né? É um jogo aí, desenvolvido aí pela editora lá, PQ Limited, eles vão lançar em breve esse esse novo jogo, Torment Souls, muito interessante, eu vi a demo, né, que saiu aí gratuitamente pra galera pegar e jogar, Ao meu, no meu ver, né, falta muito ainda para o jogo, ele é um jogo bem simples. Né? Eu acho que quando você pega inspiração em alguma coisa, em clássico, você tem que fazer uma remodelagem daquilo Pegar a essência dele, transformar em algo que vá realmente fazer sentido no nosso cenário Assim como foi o remake lá do Resident Evil 2 Faz muito mais sentido né, aquele tipo de, de gameplay nos dias de hoje E aí você é, fazer algo um pouco melhor, né? Ou você trazer a essência, é, tornando-a ainda melhor. Para mim, me pareceu um jogo pior do que é o próprio Alone in the Dark, o próprio Resident Evil 1, 2 e 3 lá, né? Então, não, é, nesse sentido, se você for pegar por esse âmbito, para mim não, há, não havia, haveria necessidade alguma de você jogar esse jogo, sendo que você tem jogos melhores, né? Mas a gente viu só uma demo, né? Parece interessante, parece muitas coisas assim, mas ao mesmo tempo é, a gente conseguiu visualizar ali naquela demo muito, muitos erros, né? muitos ah, problemas dentro do jogo, dessa demo, que talvez possa aí, é, transformar o jogo em um jogo não tão bom assim. E principalmente a galera que talvez não jogou lá o, né, esses jogos no passado, não vão ter nenhum vínculo afetivo é, que a gente tem com, com esse tipo de jogo e aí talvez ele possa vir a flopar porém a galera que tem já um, um vínculo afetivo né já se lembra dessa época que era muito legal e aí viu o jogo é, quis que que o jogo né desse certo assim como eu quero também que dê certo se for um jogo bom é, eu vou estar tá jogando aqui e se realmente se mostrar um jogo interessante é, com certeza é, é, um, é um grande adendo aí nesse, nesse ano que realmente foi um ano de muitos poucos bons jogos sendo lançados, né? Então a gente vê aí um, um jogo que tem potencial, bastante potencial, mas que né, tá caminhando, tá engatinhando a demo. Com certeza eles vão dar uma analisada. Eu acredito que eles possam sim dar uma melhorada no jogo, visto que lançou a demo lá. Algumas pessoas devem ter, ter colocado lá o que deveria melhorar, né? Então, com certeza, eles podem sim fazer um trabalho muito bom. Agora, o que eu queria dizer é o poder que a, a, B, a base de fãs, né, a fanbase, o poder que o consumidor tem dentro de, de um jogo. Felizmente, esse jogo ele vai ter uma localização em português. Isso por conta da demanda popular, né? Saiu lá no Twitter deles, que por decorrência né, de todo o suporte que, que eles receberam lá da editora, a, a Dual Effect Games, que é quem está fazendo o jogo de fato, vai conseguir aí fazer uma localização em português e em italiano, para a galera da Itália também. Isso é muito bom. Eu, na maioria das vezes, prefiro jogar os jogos em português, porque é, no meu ponto de vista, e eu acho que muitos concordam comigo, a, a dublagem, né, é, em português no caso da, da do jogo se chama localização, mas é similar apesar de ter suas diferenças, ainda é soberana em relação ao resto do mundo, né? A gente tem aí graças a Deus, né? Sim, pode graças a Deus, não, graças a galera que produz, mas assim falando bem a a verdade é um ponto muito positivo que o Brasil tem a nossa dublagem é, provavelmente aí, a melhor do mundo, né? equiparando-se a, a, também ao Japão, que tem aí, eles não fazem dublagem, eles realmente atuam, mas é, a gente poderia colocar em, em uma etapa similar. Mas em relação à dublagem, a gente realmente tem, faz um trabalho de excelência, o que é muito bom para o Brasil. E isso mostra o poder que a gente tem em transformar um, um uma mídia realmente em, em algo brasileiro sem aí ter algo tosco né como a gente vê várias outras dublagens aí ao redor do mundo então isso é muito bom eu prefiro muito foram pouquíssimas vezes desde que ah, começou-se a fazer localização em português que eu joguei alguma coisa assim em inglês ah, pouquíssimas vezes acho que foi só no The Last of Us que eu joguei duas vezes eu joguei um em português joguei um em inglês gostei de ambas tá? Acho que fica bem equiparado. Gostei, gostei das duas, mas eu queria ver a atuação lá dos personagens da, da galera que, que dublou lá no, no, na América. Gostei muito, né? Apesar de que eu acho a dublagem da, dos Estados Unidos muito tosca, na maioria das vezes, mas vez por outra eles dão, eles fazem uma... eles se dão bem aí, né? Então, é isso. O... o o fã, o consumidor, ele tem o poder nas mãos sim, basta a gente querer, basta a gente se posicionar, né? Então, eu acho que essas coisas assim, servem para te mostrar que você tem o poder nas mãos, né? O poder de compra é um poder muito forte, porque se a gente não compra, a empresa, ela tende a falência, então ela tem que se revirar, ela tem que se movimentar para que a compra aconteça. Então, isso é muito bom. Foi muito legal, da parte da, da produtora, né, da, dos editores que vão lançar o game. E foi muito bom da parte dos, é, de todo mundo que, que acreditou no projeto, que acreditou no jogo. Isso mostra que realmente se a gente trabalhar juntos, com, mesma, com a mesma mentalidade, com certeza o mercado cresce, o mercado se adapta e o mercado vai melhorar. Então, fica essa notícia aí que foi muito boa, foi um refresco né, nessa semana que tivemos muitas notícias ruins. Muito legal da parte de todo mundo, de todos os envolvidos. E se você gostou desse conteúdo, cara, se inscreve aí no canal. É, compartilha aí pelo trabalho que a gente está fazendo aqui. Os vídeos são assim, são opinativos e tudo mais. Dou um pouco de informação aqui a respeito do mercado de games. Por favor, se inscreve aí que você vai estar tá me ajudando muito a crescer o canal aqui. Se puder, dar o like também. Compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode gostar desse tipo de, de material. Eu conto com a sua ajuda aí também a gente continuar junto, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até mais.